Mãe. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está. Do Bliderando Jogos. E o jogo de hoje é. Ultimate Mortal Kombat 3: Versão de arcade. muito bem vamos lá ao combate e eu vou jogar com a Jay inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos acesse o nosso servidor do Discord para ficar por dentro de tudo que acontece trocar uma ideia e participar dos vídeos. O link vai estar tá aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. E o primeiro combate é contra o Scorpion. Vamos lá! Já era! Tá um pouco quente aqui, liga o ar. Boa, acabe com ele! Jade wins, flawless victory, fatality. Muito bem, o primeiro já foi! E agora sub zero! Fight! Opa! São nele! Ah, miserável! Ah, sorvete de Jar! Vai, vai, vai, vai, Sub-Zero sem máscara, né? Vai pra lá! É, fica frio aí! Não esquenta não! Opa! Vamos lá, cabe com ele! Victory fatality. e agora, Kidonna! Round one fight! Uh -huh. Superbut uh -huh. Jade wins Flawless Victory. Round two fight. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Well done. Isso, a canguela. J. Quin. Ah, quitana do espeto. E agora, Jack. <risos> Flawless, victory Fatality. E agora, Sairax Subindo. <risos> <risos> e Jade, e olha lá bugou o maluco. Flawless, victory Round two, Vai lá, joga rei. Isso. Socão nele. Esse fantástico não faz nenhum sentido, mas com esse box até que faz sentido, né? Eles têm um monte de explosivo dentro. E agora, smoke! Fight. <risos> Beleza! <risos> é, E <só> essa! <lá. risos> Vamos lá, caça com ele! Não me engane! Não me engane! Não me engane! Round two Victory Fatality E agora vamos para o primeiro Endurance Começando por Sindel Beleza. E agora setor. <risos> Já era. Well done. Well done. Ah, Ketchup já era. Acabe com ele. Jade Wins. Fatality. E agora vamos para o segundo Endurance Round. One. Fight. Santo despojo! <risos> que isso? <risos> a máquina roubou agora, como é que Ele já era, agora que é tana. Vai, vai, vai, vai. Beleza. Jane, wins. Round two, fight. Agora Jade. A para de roubar. <tos> Jogoleque. Isso. <risos> Já pensou se o trem passa desse lado? Fatality. E agora vamos para o subchefe Mortaro. Point. Vamos lá. Pra cima dele. Miserável! Aí solta ela! Tá desgraçado! Já puxa! chão! Isso! É Ah, uh, isso não vai é ficar assim, não! Isso, beleza E agora A batalha final Ih, olha o cara aí Isso, ponta o dedo, desgraçado E toma socão na cara Ah, miserável Fight Pra cima dele, vai! Não! Isso! Vamos lá que é para decidir! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ah, moleque. é isso aí E agora vem a parte mais sinistra O Mega Endurance Ah, salve quem puder Começando por Noob Saibot. Vai, vai, vai, vai, vai. Socão nele. E agora Sub-Zero. Sub-Zero clássico. Vai, vai, vai, vai, vai. Fica frio aí. Agora Smoke. E agora, Irmã Agora, menina Vai <risos> Ah, miserável eu falei que ia ser difícil. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Beleza. Beleza, ainda temos chance. Three, fight. Fica, Fica pelado mesmo, senão. na rouba. No. <risos> Nunca desista da sua ficha, mano <risos> E aí, quer que eu traga algum mortal de sua preferência? Não esqueça de deixar o seu comentário Lembre-se que eu leio todos os comentários é então isso, muito obrigado por ter comércio aqui Se gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse Não esquece do like conto com a sua presença no próximo vídeo e até a próxima! Well done.